Alguns problemas pessoais muito fortes, né, muito sérios. E eu percebi que a única forma de eu sobreviver a tudo aquilo, sobreviver eu, minha família, todo mundo, Botando manter a minha foco. filha, é agradecer o que vinha de positivo. Ou eu olhava para aquilo que estava vindo bom e não me fazia de vítima, e não falava assim, ai, mas só eu que sou. Coitadinho não, porque todo mim. mundo sofre. Todo mundo tem problema. Uhum. Todo mundo vai morrer, todo mundo vai ter problema, todo mundo vai ter doença, todo mundo vai ter... Vai ter algum momento que você vai virar e falar assim: Meu Deus, eu tô no buraco, entendeu? O mundo é, assim, é um caos. O mundo é um caos. Aí você vai ter que olhar e falar: não, calma lá. né? E ir buscando saídas e coisas boas. Quando você aprende a fazer isso no, todos os dias da sua vida, e, e no bom e no ruim, você entende que aquilo é um ah, fato tudo muito aconteceu, mais fácil, né? Mais fácil. A e transfere isso leve. pra corrida. É impressionante. A hora que você fala assim, obrigada! Sabe de verdade, assim, sim, de coração, sim, você fala: sim, Meu! Deus. Você olha pro lado, tá todo mundo sério e você tá lá vibrando. É porque as pessoas às vezes se prendem na coisa ruim, como você mesmo falou. Sim, porque tá, tá sofrendo, doendo, tá doendo. Tá ruim, ah. Cara, uma coisa que eu é. falo muito é a questão da sofrência. Tem gente que já vai preparando a mente, ah, lá vou eu para a sofrência. Mesmo já tá buscando so, o sofrimento. De, é. Porra, vai buscar o barato na Exato. corrida vez de buscar o sofrimento, a dor. Ah, é ruim, é ruim. Mas são porra, fases. Como é que vai ficar bom, velho? São fases, porque assim, eu já tive essa minha fase. Eu já treinei para provas assim, antes, se eu soubesse tinha 32 no final de semana eu já ia passando, ai meu Deus. Ai, já, já vai cara. sofrendo antes. Assim. Hoje em dia eu não ligo mais, eu falo legal, vamos descobrir um lugar no um parque legal, como é, eu me organizo, um como passear. é que eu vou é exatamente, como é que eu vou me organizar pra treinar? Beleza, vamos lá, legal. Vai ter dor, vai ter sofrimento, mas faz parte, sim, né? Sim. E principalmente entender que o treino é a parte difícil, gostoso é a prova, sim, né? É só então... uma construção, aquilo significa algo maior.